E aí Nerd, tranques aí? Vou tocar pra vocês agora a música em homenagem a todos os fanboys do Brasil. Bora lá! Sábado onze e meia tem batalha mortal E ele vai lá no inerte conferir no canal Se não for a batalha que ele sugeriu Ele manda o canal pra uh, que pariu Mas hoje, seu adorado vai lutar Ele clica no vídeo sabendo que ele vai ganhar Porra, ele tá fora de si O adorado perdeu, ele tá dando pi ele é fanboy Quando o cara que ele ama perde a luta ele fica Dodói, ele é fanboy Ele diz que com o um soco seu amado o universo destrói Fanboy, me ameaça de morte, de porrada e finge que é bad boy Fanboy, só que embaixo dessa banca toda tem um baita um pit boy Agora ele vai vir com muito preparo Escrever um comentário e me chamar de meu caro Perguntar alguma coisa que eu já expliquei Então desisto de teclar e ele diz que eu peidei É, no argumento já era Vai correndo pro seu grupo convocar uma galera Agora fico eu contra uma corja de troll Pra provar que o universo é maior que um sol Fanboy, ele é fanboy Ele diz que com o um soco seu amado o universo destrói Fanboy quando o cara que ele ama perde a luta Ele fica dodói, fã boy Me ameaça de porrada e de morte vídeo que é bad boy, fã boy Mas embaixo dessa banca toda tem um baita de um pit boy